O meu nome é Ricardo Campos, eu sou docente do Instituto Politécnico de Tomar e investigador do Inestec. Mas temos aqui também o Ariam e na audiência, que também é investigador do Inestec no, no, no Porto. E faz parte também da nossa equipa o Vítor Mangaravite, na altura também era investigador do Inestec, O Olípio Jorge, também do Inestec e docente também na Universidade do Porto. E o Adam, que é um colega nosso da, da Universidade de Kyoto. E agora já sabem, depois do Daniel ter dito, quanto é que a gente ganhou no prémio. Portanto, os prémios mantêm-se, não houve aumento. Portanto, continua a ser exatamente a mesma coisa. Eu gostaria de começar por agradecer ao Daniel este gentil convite. É a terceira vez que eu, no espaço do mês, vejo uma apresentação do Daniel. E o Daniel consegue-me sempre surpreender pela positiva. E agora ficamos a saber que ele e a equipa dele valem mais do que todo o nosso PIB de Portugal. O que é, o que é verdadeiramente espetacular. O nosso projeto chama-se Conta-me Histórias. Uh, poderia ter tido outro nome qualquer. Nós tivemos aí um, um nome engraçado também, era Tintim por Tintim, que é o que nós tentamos uh, contar, contar histórias Tintim por Tintim. O conta Histórias, na altura, surgiu este nome em função também de fazermos uma homenagem aos Sutsi Pontapés, que é? tem uma música muito famosa com, com este nome. E eu, aqui há uns anos, vi uma apresentação muito interessante. Aqui há uns anos, não, aqui há um ano, vi uma apresentação muito interessante do, do Daniel ele contava a própria história dele, recorrendo, todo o seu currículo, recorrendo às páginas do arquivo PT. O Daniel começou a contar a história em 1900 e qualquer coisa. Eu entrei na Universidade de Lisboa e, portanto, ele mostrava a página web da Universidade de Lisboa. E eu hoje vou fazer mais ou menos a mesma coisa, mas com imagens. E vocês, no final, vão perceber porque é que eu vou fazer isto também com... Com, com, com imagens está um bocado também relacionado com o trabalho que a equipa do Daniel tem feito aqui. Portanto, não vou usar o arquivo PT para fazer isso, mas vou contar a história de como é que surgiu o Conta-me Histórias. E quando nos perguntam quando é que é, o Conta-me Histórias surgiu no, e foi desenvolvido no espaço de dois meses, porque nós sabemos do concurso em fevereiro de 2018 e a, a data mantém-se 4 de maio a entrega, portanto sensivelmente dois meses. A nossa resposta é não, tem anos de desenvolvimento. Uma coisa destas, de facto, não se faz em pouco tempo. E eu, recorrendo, recorrendo assim um pouco na história, lembro-me que talvez o ponto mais importante de desenvolvimento na altura foi quando eu defendi o meu doutoramento. Na altura, a defesa do doutoramento levou-me depois a, a concorrer a um, a um prémio, que na altura ganhei o prémio da, da, da Fraunhofer. E a 23 de 11 de 2015 eu tenho aqui o meu primeiro mail, que é o mail mais importante da, da altura, onde eu mando um mail para o meu orientador exatamente com uma, uma situação que era... Eu, eu tinha ficado na, durante a minha defesa do de doutoramento com uma situação que era... Alguém me tinha feito uma pergunta sobre o extrator de palavras relevante que eu usava no meu doutoramento. E era a única coisa que eu não tinha desenvolvido. Então, basicamente a gente designava aquilo como uma black box. Eu não sabia como é que aquilo funcionava por dentro. Não era meu. E eu não gosto de ter coisas no meu software que não conheço. Então eu mando um mail ao meu orientador a dizer-lhe estou hum, com vontade de desenvolver uh, um extrator de palavras relevante. E vão perceber porque é que o extrator de palavras relevante é tão importante assim para o Conta-me Histórias. E então o mail que eu envio ao meu orientador, a parte mais interessante é eu dizer aqui isto não está fácil e vamos ver, provavelmente isto não vai dar em nada, em 2015. Mas três anos depois deu efetivamente em alguma coisa. Mas a investigação é assim, também é feita de dúvidas e de e de, e de eventuais receios. Um, uh, uns muzinhos depois... Surge um projeto que nós tínhamos nos candidatado no Inestec, uh, liderado pela, pela Paula Viana. Esse projeto é o Forais e tinha exatamente a ver com soluções que se deveriam desenvolver para os mídias. Como todos nós sabemos, estamos a atravessar uma fase muito complicada a esse nível. Uh, e os projetos têm uma coisa boa: têm financiamento, como o Daniel já aqui referiu durante a sua apresentação. Este site ainda se mantém, apesar do projeto já ter terminado, e esse projeto permitiu-nos. Uh, Uh, lançar uma bolsa e nessa bolsa veio, uh, foi selecionado o Vítor, que faz parte então da equipa, como eu lhes disse, e este é o mail que efetivamente documenta quando é que o Vítor veio para, para Portugal para trabalhar connosco no desenvolvimento do IEIC. Do continuamos e durante este tempo, o Vitor pegou em software que eu inicialmente tinha, tinha desenvolvido e deu-lhe um acrescente e um feedback bastante interessante, que transformou... Uh, no nosso soft o software que tinha desenvolvido estava em c o transformou aquilo em Python, que é uma outra linguagem de programação, e deu um feedback muito valioso na questão da, da, da avaliação do, do software. O software chama-se Yake, Yet Another Keyword Extractor. Isto porquê? Porque existem no mundo já muitos tratores de palavras relevantes. E este era apenas mais um. Mas foi um que se veio revelar comportar-se bastante bem comparativamente àquilo que já, já existe no mercado. Então, passado um tempo, vai fazer no sábado. Vai fazer neste sábado um ano. Nós tínhamos terminado praticamente o projeto de desenvolvimento do IEC. E fomos festejar. E devemos toda a noite a festejar. Ui! Aqui. Acho que avancei aqui demais. Ok. E, depois de termos festejado, tivemos a jogar Manopólio, além naquele café, no Porto, era feriado, tivemos a trabalhar, fomos festejar assim o trabalho está concluído. Chegámos ao carro e eu tinha, tinha, sido, tinha sofrido um assalto. O problema não era o carro. O problema é que o Vítor tinha-me dito assim, antes de irmos para o restaurante, ah, Ricardo, posso deixar o meu portátil na mala do carro?'' ''Sim, podes, podes.'' Eu tinha vindo de Singapura na semana anterior e País super pacífico, muito calmo. E disse-lhe, podes, podes. E ele deixou o portátil dele no carro no, no, no meu carro. E quando chegámos lá, o portátil tinha no levado. É? E o problema não era tanto o portátil. O problema é que o Vitor não fazia backups do que andávamos a fazer há três meses. Regra número um, façam efetivamente backups da informação que vocês produzem. Não foi por mal que ele não fez, mas a verdade é que ele não fazia backups porque nós andávamos a trabalhar com dados gigantescos. Mas foi um erro. E um erro que nos custou algum tempo. E ainda por cima ficámos com um prejuízo, eu fiquei com um prejuízo no carro. E foi nessa altura que surgiu um mail do Daniel a dizer há um concurso que nós vamos lançar, ele tem aqueles mails que vocês também vão receber aí, manda aqueles mails genéricos, e eu achei interessante a possibilidade, de, não de ganhar os 10 mil euros, mas sim a possibilidade de aplicarmos o IEIC, o Extrator de Palavras Relevantes, aplicarmos lo ao arquivo com alguma ideia que fosse efetivamente valiosa. Então, no dia que o, que o Daniel mandou o e-mail, eu mandei este e-mail para a equipa de investigação, para o Olímpio, que era o meu supervisor, para o Ariane, que está aqui na, na audiência, e para o Vítor, que já trabalhava, então, com, connosco. Eu dizia aqui, ora, uma boa oportunidade para fazermos uso do IEI, uh, dizia aqui uma coisa, que há algumas análises interessantes que se poderiam fazer à partida, nomeadamente sobre uh, personalidades políticas. Portanto, fazendo uso da API do arquivo .pt. que Como o Daniel já disse bem, nós somos informáticos, desenvolvemos efetivamente uma aplicação informática, mas o segundo, a segunda equipa que ficou uh, na, na, na segunda posição uh, não tem nada a ver com a informática, são psicólogos. Simplesmente usaram os dados que existiam no, no, no arquivo, que como vocês sabem, são dados bastante valiosos. Nesse mesmo dia, o Vítor uh, respondeu ao meu e-mail, no dia 8, e mandou um e-mail, muito entusiasmado, a dizer que a ideia era interessante, e diz logo aqui uma coisa muito engraçada, ele tinha estado a almoçar com, com, com o Olípio, tinha já comentado então, isso com ele, e fala logo aqui numa coisa engraçada, que é, podemos usar janela temporal, que é efetivamente aquilo que depois, mais tarde, veio a acontecer. Continuou isto no dia 8, o Daniel não sabe que provoca este tipo de, de, de defeito na sociedade. No dia 21, o Ariane mandou um mail a dizer, isto é espetacular, mas eu não estou com tempo. Hum, porque o Arié é uma das pessoas mais valiosas que eu conheço, das pessoas com quem eu mais gosto de trabalhar, um investigador excepcional, só que ele é muito requisitado. Ele tem muito trabalho. É, de facto, uma pessoa verdadeiramente excepcional e foi um acrescento um input verdadeiramente fantástico neste, neste projeto. E agora vamos perceber de onde é que aparece o nosso amigo, que não é japonês, mas, mas, mas trabalha no Japão, o Adam, entretanto, manda aqui um, um mail. Chegou tão longe quanto ao Jampão, esta call do, do, do Daniel a dizer se ele já conhecia se ele já conhecia isto. E, entretanto, falei com ele e disse-lhe ok, nós estamos efetivamente a trabalhar nisto. Queres juntar-te à equipa? E uns meses depois, no dia 29 do 3, o EA, que no início, em 2015, dizia que provavelmente não nos vai levar a nada, recebeu um prémio internacional. Então, a gente fez uma, uma, uma conferência, que é uma das conferências mais importantes na, na, na nossa área, que já vai, para terem uma noção, já vai na 40ª edição, eles consideraram o, o, o trabalho efetivamente valioso, então recebemos uma, um, um prémio nesse trabalho como Best Short Paper. E nessa altura eu telefono ao Ariane, nessa precisa noite, dizer-lhe Ariane, a gente precisa mesmo de ti na nossa equipa porque precisamos de fazer umas coisas bastante engraçadas para o Conta-me Histórias. Temos alguns uh, meses um mês e pouco para fazermos o contamos histórias e uh, tu eras mesmo muito importante e o, o Ariane disse-me ah tens que vir aqui ao Porto tens que vir aqui ao Porto que arranjar tempo para falarmos e uns diasinhos depois nós fomos ao Porto e vão começar a observar aqui uma predominância bastante grande que é o facto de haver sempre muitos jantares não é? Uh, que é uma coisa boa da investigação conhecer pessoas interessantes não é viajar Trabalhar bastante, mas também alguns jantares. Portanto, uns dias depois eu estava no Porto e começámos a falar do desenvolvimento do Conta-me Histórias. Portanto, factualmente, se perguntarem sim, o Conta-me Histórias demorou muito tempo a desenvolver? Sim, menos de um mês. Dia 12 do 4 até à entrega, que foi 4 do 5, foi, foi muito rápido mesmo. Mas, provavelmente, as sementes já estavam em, em, em 2013. E, e provavelmente o Conta-me Histórias que conhecemos e que entregamos neste dia aqui, daqui a 11 anos estaremos a falar dele e será completamente diferente. Ok? O Ariane está em vias de ir para o estrangeiro, eventualmente, levar o Contam Histórias com ele e torná-lo um produto que pode vir a ser dele e que pode ser diferente daquilo que, é, que é hoje. O Daniel há bocado falou de uma coisa muito interessante sobre o observador, que é as datas. E aquela data, que não se vê aqui, marca uma, uma situação bastante interessante, que é nós entregámos o projeto três minutos antes da de, de deadline. Okay? Está lá marcado. 3 minutos Tivemos em riscos de não ganhar 10 mil euros e em riscos de hoje não estar aqui. O que poderia não ser muito mal para vocês mas efetivamente poderia ser ser mal para mim. E o resto da história eu conto de forma relativamente bastante rápida. No dia 7 nós vinhamos fazer a apresentação uh, do trabalho aqui. Tanto uh, tivemos a preparar a apresentação uh, do, do Conta-me Histórias. Isto é mais um jantar antes de nos deslocarmos para, para, para Lisboa. Sempre jantares. E no dia 7, nesta casa, nós um, apresentámos então o, o Conta-me Histórias. Vem parte da equipa, não vem toda. Faltava aqui o, o, o Alípio e o, e o Adam E entretanto, passaram os dias, nós fomos embora, ficámos com a sensação que tinha corrido bastante bem. A nossa expectativa na altura era podermos ficar entre os entre os três primeiros lugares. Mas nitidamente tínhamos a sensação que o trabalho tinha, tinha valor e que a apresentação tinha corrido bastante bem. E no dia 11... Já sabia, já, já, já, vocês já sabiam quanto é que ganhámos, agora ficaram a saber a minha idade. No dia 11 eu fazia 41 anos. O meu nome é Ricardo Campos, há 11 anos passei numa cidade chamada Campos. O sinal obviamente é alterado, não há limites de velocidade de 40. O Daniel telefona-me e diz-me assim, parabéns. E eu, obrigado Daniel, não sabia que sabias que eu fazia anos eu... Não, não, não. Parabéns porque vocês ganharam uh, o, o prémio, o arquivo PT 2018. eu, a sério? Pai, espetacular. Não, não, não sabia. Portanto, eu nunca me vou esquecer disso. Não só por ter sido, uh, uh, de facto, um, a entrega de um prémio que para nós tem bastante significado, mas pelo simples facto de, ainda por cima, ter calhado no dia do meu uh, aniversário. Né? Portanto, nunca me vou esquecer disso. E o Daniel disse-nos, vais ter que aguardar um pouco, não vão poder divulgar isto a ninguém, na altura certa, isto será divulgado no Ciência 2018. E, entretanto, o resto da história é conhecido, no Ciências 2018 o prémio foi entregue, esta fotografia tem os direitos de autor, e é de uma pessoa daqui da casa, também é o João Preto Gomes, foi ele que a tirou, e tantas fotografias, e acabou por ser a fotografia dele do telemóvel, que acabou por, por depois circular pela, pela, pela imprensa. E é esta história que me traz aqui hoje, falar sobre o que é a preservação. E sobre como é que um projeto como o conta Histórias pode ajudar à preservação dos conteúdos. E, de alguma forma, dar também aqui uma, uma roupagem, uma visão diferente daquela que o arquivo PT atualmente já dá. Ok? Então, esta é a minha história sobre o Conta-me Histórias. E agora vou, em maior profundidade, explicar-vos, afinal, o que é o Conta-me Histórias e como é que ele funciona. Ok? Mas foi bom já termos ficado contextualizados aqui com, com imagens. Ora, não é surpresa para ninguém. Vemos aqui uma curvazinha que podemos praticamente dizer que é uma curva exponencial que ao longo dos últimos anos temos observado um aumento de utilizadores na web verdadeiramente incrível, não é? E isso tem uma consequência bastante grande que é para além do aumento dos utilizadores, há também um aumento colossal do número de páginas. É um problema com o qual o Arquivo PT também lida, porque cada vez precisa de mais espaço para, para guardar todas essas páginas. Portanto, temos assistido a isto ao longo dos anos, só que isso traz alguns desafios com os quais atualmente nós somos confrontados e que são bastante difíceis de lidar. Olha, desde logo Big Data. Eu atualmente dou na Politécnica tomar uma cadeira relacionada com Big Data, e uh, falo muitas vezes com, com os meus alunos que é um problema que temos agora e que não tínhamos. Antigamente não havia um problema de Big Data ou não havia um problema tão grande. Hoje há, porque hoje há de facto muita informação a fluir na internet. E a informação pode lá existir, mas só tem efetivamente valor, e já falámos hoje aqui de valor, se nós conseguirmos extrair a informação dela. Okay? Então, podemos ter efetivamente aquelas páginas preservadas, mas depois é preciso extrair o valor delas. E o contamos Histórias é um acrescente nesse nesse sentido. Hoje em dia há uma diversidade de fontes de notícias verdadeiramente incríveis. Eu não sei se há aqui alguém uh, de comunicação social, mas que pudesse comprovar isso. Também porque a forma como consumimos hoje em dia notícias não é a mesma de há uns anos atrás. Nós temos organizado conferências a esse nível que debatem efetivamente este problema sobre a forma como as pessoas consomem as notícias. A pergunto aos meus alunos e ninguém compra um jornal, infelizmente. Não é? Consomem a maioria das notícias todas no telemóvel, vão ao Google News... Isso leva também a um outro problema que temos andado a debater, que é o fake news, que muitos hoje em dia dizem que é fake-checking, e muito bem. Aqui há cerca de um mês, durante o Web Summit, no próprio uh, num dos dias do Web Summit, lançou-se um novo jornal que é o Polígrafo, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E ali é a entrevista do uh, da pessoa, do diretor do polígrafo, que dizia fake news está errado, Porque se é fake não é news e se é news não é fake. Okay? Então chama-se mais fact-checking. E o que o polígrafo faz é efetivamente verificar se as notícias que estão a ser ditas são, são verdadeiras ou não. E eu mandei um mail ao senhor do polígrafo e um, entablei com ele uma conversa e disse-lhe o valioso acervo de informação que tinha aqui, no arquivo.pt, para consultar. E falei-lhe do Contamo Histórias, como, como possibilidade de, de alguma forma, auxiliá-lo nesse processo. Adicionalmente, temos, a temos também os Filter Bubbles, que são as bolhas que nos levam uh, para uma, uma redoma, onde nós parece que vivemos no, numa zona uh, muito particular, que não ouvimos mais, mais ninguém. Uh, em termos sociais, mídias sociais, isso acontece muito. Tudo isso nós corremos o risco de nos levar para uma ditadura digital e a verdade é que na China isso já está a acontecer a partir do momento em que temos aquele sistema de pontuação, não sei se é do vosso conhecimento, sistema de pontuação que nos vai impedir de aceder a uma, de uma forma mais rápida a uma consulta no médico porque somos amigo de uma pessoa que não é recomendada e porque atravessamos a passadora no sítio errado e não andamos a pagar os nossos impostos. Portanto, começa a ser perigoso, não nos países ocidentais, mas noutros países onde a democracia deixa um pouco a desejar. Tudo isto leva a alguma situação que é sobrecarga de informação. Todos nós vivemos com uma sobrecarga de informação imensa. E a ideia do Contamos Histórias foi um pouco essa. É retirar o óNus da informação em cima dos utilizadores. E surge isto no contexto dos arquivos web, não é? que é a importância de preservar a história e as histórias da web Vou passar isto que o Daniel ainda há pouco falou aqui de um, de um valor que é bastante chocante, de 80% dos conteúdos. Um ano depois, simplesmente, desapareceram. Aqui, dois, aproximadamente, 2% uh, desaparece. Ok, qual é, que é a importância dos arquivos web? Primeiro, devo-vos dizer que estamos na presença de uma infraestrutura que é reconhecidamente, uh, in, in, de forma internacional, uma das melhores infraestruturas do mundo, que é esta do arquivo PT. E, por vezes...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 e nos desafia a lançar-me uh, as pessoas, a concorrerem aos prémios arquivo, que este ano voltam, outra vez, a estar disponíveis. Então, vocês já sabem a história, já vos a contei por imagens, desafiei a equipa de investigação para, isso se pudéssemos gerar automaticamente uma timeline para um dado tópico. E o Conta-me Histórias é basicamente isso, ele gera automaticamente o timeline para um dado tópico. Porquê? Porque nós consideramos que a sumarização temporal é uma coisa verdadeiramente natural das pessoas. Vocês vão chegar... Estamos-nos a aproximar do final do ano e a verdade é que toda a gente vai começar a ver na televisão. Este ano aconteceu isto, não é? Até o dia 31 de dezembro vamos ter acesso a muitas sumarizações. E eu sempre tive uma ideia que era, efetivamente, construir um sistema que pudesse responder a questões de um político hoje diz uma coisa e será que ele disse hum, há três anos atrás a mesma coisa ou não? Quem diz um político diz outra pessoa qualquer. E o conta Histórias ajuda a resolver esse tipo de, de problemas. Okay? Portanto, qual é, que é a definição do problema? É, dado um termo de pesquisa e um período de tempo, ou de uma forma mais simples, dado um período de pesquisa, porque o período de tempo, por defeito, já lá está definido, nós vamos então gerar uma timeline com dados relevantes e títulos noticiosos. Okay? Qual é, que é o nosso corpus de trabalho? O arquivo é gigantesco, e o que nós decidimos na nossa equipa foi definir um corpo sobre o qual nós íamos trabalhar. E esse corpus, esse dataset, é um conjunto de documentos, são um conjunto de fontes noticiosas. Então nós selecionámos, na altura, 24 fontes noticiosas: Expresso, Correio da Manhã, Público, A Bola e para aí fora. Nós podemos simplesmente selecionar o número de fontes que quisermos. Okay? Então o que está a alimentar o Conta-me Histórias é um conjunto de jornais. Não é um conjunto de jornais. O que está a alimentar o conta Histórias é o arquivo PT, que ao longo dos anos foi guardando várias versões desses jornais. Okay? Qual é, que é a arquitetura aqui? Eu sei que não há muita gente, eventualmente, aqui de informática, então vou passar relativamente rápido por isto, mas a ideia é ter uma percepção de como é que isto funciona e que eu acho interessante e não é muito pesado. Então, basicamente, nós utilizamos a API do arquivo por forma a termos uma aquisição das notícias, depois definimos quais são os intervalos de tempo mais importantes para mostrar ao utilizador, através de um sistema de detecção de picos, Ponderamos os títulos através do tal extrator de palavras relevante, e agora já podem perceber porque é que o Yake é tão importante assim. Okay? É ele que nos ajuda a ponderar perante os vários títulos que recebe quais é que são os mais importantes, até o algoritmo no fundo que nós trabalhamos, e depois apresentamos os resultados através de uma timeline. Então, isto é muito simples. Então basicamente isto aqui é o utilizador, aquela lupazinha, e o utilizador vai interrogar a API do arquivo. Okay? O arquivo tem uma série de APIs e o que o arquivo faz é devolve nos os resultados. Está bem? Devolve nos notícias. Até agora nós ainda não fizemos nada, a não ser mandar um, programaticamente uma chamada aqui ao, a Lisboa para nos devolver as notícias acerca de uma determinada, de uma determinada pesquisa. Suponham acerca de Passo de Escolha, António Costa, Troca em Portugal, José Sócrates, o que quiserem. Okay? Depois, o que nós vamos aqui definir, através de um algoritmo, é quais são os intervalos de tempo mais relevantes. Então, através de um algoritmo que nós utilizamos conseguimos determinar que, de, entre as notícias que estavam entre 2010 a 2016, porque o, o, o arquivo .pt tem um período de embargo, as notícias que atualmente estão disponíveis é até novembro de 2016, vamos é? supor então que nós tínhamos obtido dados de 2010 a 2016, nós conseguimos determinar, através desse algoritmo, quais são os períodos de tempo mais relevantes. Okay? E qual é que vai ser o nosso trabalho agora a seguir a isso? É simples. Vamos ponderar todos os títulos que nos foram enviados. Suponham que, perante a pesquisa José Sócrates, suponham, nós uh, fazemos a chamada ao arquivo e o arquivo devolve-nos 10 mil artigos noticiosos ao longo dos anos que falem sobre o José Sócrates, nós não vos podemos mostrar 10 mil artigos. Vocês não têm tempo para isso. Eu falei ali atrás sobre carga da informação. E é aí que entrou o IEIC. Nós olhamos para cada um dos títulos e vamos tentar perceber qual é que é o título, quais são os títulos mais importantes dentro daquele período de tempo. Eu vou passar aqui sobre isto, é mesmo só para impressionar. Umas formulazinhas matemáticas... Eu ressalvo aqui a importância da matemática. não é? Eu sou um informático, com uma formação também em matemática. Matemática é das ciências mais importantes, se não mesmo a mais importante de, de, de todas, já que mais não seja até pela capacidade de abstração que nos, que nos permite. Não é? E depois apresentamos os resultados, então, através de uma timeline. Curiosamente, utilizámos também aqui uma ferramenta que não é nossa, de sentimento-análise, análise-sentimento, que vai olhar para os textos e vai dizer se o texto é positivo ou é negativo. É uma ferramenta desenvolvida pelos investigadores do INESC aqui de Lisboa, liderada pelo professor, pelo professor Mário Silva, que é o centilex.pt. Ok? Vocês, jupas, terão acesso aos slides. Ficam aqui. Mais informação acerca de artigos científicos. Eu não sei se há aqui informáticos ou não. E só ver informáticos provavelmente vão querer perceber por detrás completamente como é que ele funciona. Então a gente explica aqui claramente como é que o IEIC funciona, que está na base do conta Histórias, E agora vamos mostrar... Afinal, o que é o Conta-me Histórias? Okay? Então, o conta Histórias está online para toda a gente usar. Então, toda a gente pode usar o conta Histórias. É Histórias.pt, É bastante simples o nome. E se vocês observarem, tem duas possibilidades de trabalhar com o conta Histórias. Uma é. Aqui. Daniel, tinhas razão. Este apontador. É ok. Tem duas hipóteses. Ou, clicam aqui num destes exemplos, dos vários que a gente lá tem. Eu julgo que a gente tenha lá 40 exemplos já pré-carregados e vocês vão perceber a história, por exemplo, do Vítor Gaspar, do FMI, Boas Notícias para Portugal, vínhamos há um bocado na rádio e ficámos a saber que vamos pagar a dívida que nos faltava, o resto da dívida ao FMI, BCE, Ricardo Salgado e para aí fora. E vamos perceber a história destas pessoas desde 2010, maioritariamente, porque os dados do arquivo compreendem mais ou menos de 2010 em frente. Correto? Outra hipótese é, vocês querem experimentar uma pesquisa vossa, vão aqui diretamente ao experimentar. Tá? Então vocês são livres de pesquisarem aquilo que quiserem. Podem não existir nos arquivos do, do, do, do arquivo PT. Então, se forem pesquisar por o Ricardo Campos, que usam pesquisar que não aparecem lá, lá, lá dados também. Tá Tem que ser, obviamente, de pessoas que foram objeto de notícia massiva. De notícias onde? De notícias dentro daquelas 24 fontes que eu vos falei. Mas eu ontem o a Ariane, estávamos a dar aulas lojas meus alunos, em Tomar, e mostramos que nós utilizamos estas notícias, mas poderíamos consubstanciar o conta Histórias com os jornais do, do Distrito de Santarém, que é onde Tomar se enquadra. Então as notícias, além, uh, poderia fazer uma pesquisa aí, eventualmente, por, por Ricardo Campos ou por Instituto Politécnico de Mar, e aí sim já iriam aparecer notícias, porque já é um ambiente mais, mais local. Ou seja, o conta Histórias pode ser alimentado por qualquer dataset, de uma forma muito simples. Datasets da Lusa, o que vocês quiserem. Okay? Então, se vocês quiserem experimentar a vossa própria pesquisa, podem chegar aqui, escrever, por exemplo, o que quiserem. Vou tomar como, como exemplo Troika em Portugal. Temos aqui automaticamente a informação de quantas um, quantos, uh, páginas é que foram uh, retornadas. E temos aqui a possibilidade de navegar de uma forma horizontal ou de uma forma vertical. Okay? Então estes são os resultados que vão obter. Lembram-se da definição de problema... Era uma pesquisa, troika em Portugal, e automaticamente, qual era a nossa ideia? Desenvolver automaticamente uma, uma, uma timeline. Okay. Esta timeline, se vocês observarem, vão poder navegar aqui em cima entre os diferentes períodos de tempo que nós determinámos como relevantes. E como eu os tinha dito, das 10 mil notícias que o sistema nos desenvolveu, nós vamos mostrar apenas, por período relevante, eu julgo que são cerca de 20. 20 notícias por período que a gente determinou como relevante. E quem é que determinou que as notícias são relevantes? Foi o IEC, o extrator de Palavras Relevante. Okay? Sobre o ponto de vista do utilizador, que é isso que aqui estamos a falar, vão poder observar que temos aqui algumas informações bastante interessantes sobre a troika em Portugal. Durão Barroso diz que é indispensável que Portugal cumpra uh, objetivos, coisas relacionadas também aqui com, com Espanha. Portugal deve vir a, mais além das medidas acordadas com a troika, onde é que eu tinha uh, ouvido isso. Juros de Portugal disparam em dia de leilão. Portugal voltou já ao mercado ensombrado pela Moody's. Sempre que passarem com o rato em cima de cada uma destas notícias, têm acesso aqui à data. E esta é a valia que o arquivo.pt nos dá. Eu tenho acesso aqui à data, eu fico a saber que esta notícia guardada pelo arquivo .pt é de dia 12 de 6 de 2011. Se vocês clicarem na notícia, julgo que isso já vos é familiar, passam a ter acesso ao arquivo .pt, à notícia do arquivo .pt. E podem navegar tal e qual como o Daniel disse. Entretanto, andam aqui por cima e podem continuar a navegar pelos resultados. E vamos ver aqui. Avaliação positiva da troika contribui para melhorar a imagem do país. Okay? Juros da dívida aliviam em Portugal antes do leilão. E podemos continuar a navegar. E outras informações. Troika em Portugal para analisar contas públicas. Já mais atentados, Portugal reembolsará 6 mil milhões de euros ao FMI em março. Fantástico, hoje soubemos que íamos reembolsar o resto, que é uma, uma boa notícia para todos nós. Esta imagem já vos é familiar, se vocês quiserem ter acesso a todas as versões, têm-as aqui. Esta é uma diferente forma no site de vocês poderem navegar pelo Conta-me Histórias Conta e isto é uma informação onde nós aplicamos o YAKE e o PAMP, que também foi desenvolvido por parte da nossa equipa de investigação, que mostra de uma forma bastante sumária uma word cloud sobre quais são os termos mais importantes relacionados com Troika. Portugal, Vítor Gaspar, como é óbvio, não é? A CMVM, Carvalho da Silva, líder da CGTP na altura, Finanças, Grécia, é bom de ver porquê, passo de e Paulo Portas, que na altura estavam no Governo. Depois temos aqui uma análise de sentimentos. Estas notícias sobre a Troika de Portugal tinham maioritariamente informações mais, mais negativas, dependor mais, mais negativo. Já fui informado que tenho que nos passar o tanto. Vou passar aqui alguns, alguns slides. Como eu lhes tinha dito, o Conta-me Histórias assenta em cima de qualquer dataset. Ou seja, nós testámos isto em cima de um dataset de um milhão de notícias, de, de notícias da BBC, da Reuters, e ele funciona bastante bem. Temos aqui o link, depois, se quiserem consultar. O Ariane testou isto também em cima de um dataset de um milhão de posts que ele tem no Facebook. O funcionamento... É exatamente o mesmo, ou seja, o conta Histórias um, pode ser alimentado por um qualquer data, uh, data set, ok? Para aqueles que são mais informáticos, vou passar aqui muito rapidamente, para os que são mais informáticos, nós temos isto como package open source. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós desenvolvemos há uma série de anos isto e agora disponibilizamos a toda a comunidade científica aquilo o package, para que eu possa utilizar livremente e inclusive a desenvolvê-lo. Está à vossa inteira disposição. Não só sob o ponto de vista do utilizador. Para quem não é informático, utiliza no site. Quem é informático quer utilizá-lo, pode utilizá-lo à vontade. Menos a nível comercial, a nível científico podem uh, utilizá-lo. Okay? Tenho aqui alguns links que eu, uh, que eu vou passar. Temos inclusive uma API também, para quem é informático pode usar. Dar só aqui uma ideia daquilo que é o Yake e que teve na base. O Yake também está online. É .pt. vocês têm depois acesso ao, ao, ao link. E então o iake o que faz é extrair palavras relevantes. Para vocês que são bibliotecários, alguns de vocês acham muito interessante, que é alimentam o iake com um texto e ele detecta quais são as palavras mais relevantes. Vejam que este texto aqui está completamente marcado. Podem ver também o word cloud de um texto e podem ver aqui quais são as palavras mais importantes. Ele detecta, por exemplo, não só que esta pessoa... O Antenna Goldbottom é quem é, mas também o um CEO e detecta que aquilo tinha a ver com, com o Google, com o Kaggle e era de São, São Francisco. Okay? Então o IEIC funciona bastante bem. Está à disposição também de toda a gente. Tem aqui o, o endereço. Temos um package open source também do IEIC para, para quem quiser utilizar. Atualmente, em termos de investigação científica, o que é aquele que obtém melhores resultados comparativamente a outros 10 que existem uh, similares. Portanto, eu recomendo vivamente que vocês possam utilizar o Yank, não só através da demo, mas também através da API, que eu deixo, uh, deixo aqui os links e estarão disponíveis para vocês. Contribuições do conta Stories. Histórias. Nós oferecemos então na altura um, um portal online que oferece aos utilizadores a possibilidade de analisarem qualquer tópico ao longo do tempo, que é um ambiente de pesquisa ainda para cima, sem qualquer tipo de restrições, que vos permite fazer pesquisas em cima das fontes noticiosas, ele pode ser montado para que seja... Eu quero fazer uma coisa sobre desporto, então vou montar o Conta-me Histórias apenas com notícias... com sites relativos a desporto. Okay? Possibilidade de filtrar resultados por data. Diferentes formas de exploração de dados, como vocês viram, incluindo a timeline e a nuvem. A gente julga que é uma solução efetivamente inovadora, porque a gente mostra não só os títulos mais importantes, tirando-vos esse fardo do vosso lado, mas também os períodos mais relevantes. E usamos, além... A análise de sentimentos. Eu comecei esta apresentação com fotografias, vou terminá-la depois com fotografias, entretanto, ao longo deste tempo, vamos fazendo umas questões. É Uma das questões era se o conta Histórias é igual ao Google. E o conta Histórias dá-vos aqui a, a resposta. Não a menos que inventem o Google Timeline. Okay? Nem o arquivo.pt é igual ao Google. Okay? O arquivo .pt tem um valor que o Google não tem, que é o valor de preservar conteúdos que entretanto já desapareceram. E se vocês forem ao Google, vocês não conseguem aceder a esses conteúdos. Similarmente, o Contamos Histórias não é igual ao Google. Não é? não é? Não existe. Não existe isso. E depois, houve um jornalista que na TSF nos perguntou se ia acabar com o, com o trabalho dele. Se o Contamos Histórias ia acabar com o trabalho dele. E nós, na brincadeira, dissermos: ainda não, ainda não. Mas vai chegar. Mas isso não é verdade. E eu respondo aqui: claro, claro que não. Vai ajudar-te no teu trabalho da próxima vez que tiveres, que te preparar para uma entrevista ou fazer fact-checking, lembra-te do Conta-me Histórias. Okay? Eu acho que isso é a forma mais útil para retirar alguns receios. Eu, se fosse jornalista, usava o Conta-me Histórias. Se eu tivesse a fazer uma, uma, uma entrevista a um político, o que é que ele disse sobre impostos, eu colocaria o nome do político, Impostos, e vocês vão ver, porque eu já vi, o que é que, que, é que se diz antes, o que é que se diz durante e o que é que se diz depois. Eu acho que isso é uma grande valia e acho que é aquilo melhor que o conta Histórias pode oferecer um, à, à comunidade. Nós somos financiados também pela comunidade, não é? por projetos científicos, nós queremos dar algum retorno a essa comunidade. Eu comecei este trabalho e vou concluí-lo com um conjunto de fotografias, que isto retrata não só o processo do IEIC, mas algumas histórias que nós aprendemos ao longo destes anos. E essas histórias eu termino com elas. Para nós termos conseguido fazer o IEIC, foi preciso um espírito de equipa valente, okay? é muita perseverança, multidisciplinaridade incrível, Basta lembrar que a namorada do Ariane entrou no último dia na equipa e foi um contributo verdadeiramente excepcional. Eu tinha feito uma apresentação que já achava que era engraçada no PowerPoint e ela que é profissional disso levou a apresentação para aqui. Okay? Multidisciplinaridade é, é muito importante neste tipo de projetos. E depois, obviamente, saber ultrapassar os problemas que todos os projetos têm, sejam eles assaltos ou outros quaisquer. Só assim é que a gente consegue chegar, a, chegar onde queremos. Termino com o último slide, nós vencemos também relacionado com as imagens. Vencemos isto no dia 4 de 5 de 2018 e eu desafio-vos agora, o Daniel também já desafiou, a competirem no próximo ano também com um projeto vosso e deixo-vos aqui um feeling que eu tenho é que este, os colaboradores do Daniel e de, do Arquivo PT têm andado a desenvolver umas aplicações verdadeiramente espetaculares. Uma dessas aplicações é desenvolver uma API para trabalhar com imagens. E eu comecei esta apresentação com imagens e termino com imagens porque eu julgo que o próximo vencedor, que o Daniel vai, não no meu dia de anos, mas há de, por perto disso, uh, uh, divulgar, vai ter um pouco a ver com a API de imagens que eles desenvolveram. Okay? Deixo-vos esse sentido de curiosidade. E, antes de terminar, antes de terminar dizer-vos para quem está interessado nós estamos, estou mesmo a terminar estamos a organizar duas conferências para quem tiver interesse nesta, nesta área uma User Interface for Spatial and Temporal Data Analysis okay? isto fica no, nos slides e uma outra que é bastante engraçada também que é o Text to Story que é, uh, trabalha um bocado nesta, nesta questão de automatizar a construção de texto para, para, para histórias tá? ok, muito obrigado Ariane, podes, por favor, vir aqui. O Ariane teve um papel fundamental no desenvolvimento do que do não podemos falar dois, estou aqui a falar, vem mesmo aqui. Vem. E faz parte da, da minha equipa. Bom, uh... <risos> não, uh, bom é, é só para dizer que, enfim, dúvidas técnicas depois, pode falar comigo a qualquer hora, ou no café. Ou em Eu não te chamei aqui para isso. Ah, não era? Para começar mesmo. Fica aí, Então, não sei se tem alguma questão. O meu nome é Maria Teresa Santos, um, fiz um mestrado na Faculdade Nova, na parte mais ligada às bibliotecas que faz arquivos. Uhum. E estou aqui nesse sentido, porque também vai haver uma parte ligada às bibliotecas mais para o final. E acho que esta informação está a ser muito interessante e vital oh, é. para todos. Oh. Quero agradecer já as duas apresentações. A minha pergunta relativamente é esta, é quando fala na parte das emoções para as notícias que eram favoráveis, positivas ou negativas, depois isso como é que se reverte na parte de contamos histórias? Estão classificadas como uh, notícias positivas? Hum. Não percebi como Sim. é. Sim, é que... vou explicar. Devo lhe dizer que fez a mesma pergunta que fizeram aqui nesta casa, o Vasco Teigmatos, que era um antigo jornalista da RTP, foi a primeira pergunta que nos fizeram quando apresentámos o Contamos Histórias. O que era isso? O Sentimento Análise. É a única aplicação que nós desenvolvemos e que está além. O Sentimento Análise, hoje em dia, é uma área já relativamente solidificada nesta, nesta, nesta área em que a gente trabalha. O software não é nosso, também está disponível online e nós beneficiámos dele no Contamos Histórias. Basicamente, o que acontece? é que, eu não sei internamente como é que ele funciona, porque não fui eu que o desenvolvido, não é meu, mas basicamente o que acontece é que os sistemas pegam nas palavras e veem se as palavras têm uma conotação positiva ou negativa. Então, o que acontece além dos nossos títulos é isso. Temos os títulos e vemos a cada uma das palavras e o que o sentilex o, o que é aquele software, faz, depois dá uma média dessas ponderações. É claro que os sistemas não são perfeitos e estão bem longe disso. Porque basta pensar que, o que para nós é, é, é, é sinal de negativo, se vir uma, a palavra guerra, não texto, sob o ponto de vista do líder norte-coreano, é espetacular. Então nós íamos marcar isto como negativo, mas se isto tivesse a ser apresentado perante a mesma palavra, provavelmente para ele seria, seria positivo. Não é? Então há muita investigação à volta dessa área. Eu não trabalho nessa área de, de, de análise de sentimentos. O Ariane vai poder acrescentar aqui algumas uh, coisas? Eu, só, eu posso... Eu posso... Uh, eu posso adicionar para ti que uh, essa, essa parte foi uh, teve uh, foi desenvolvida pelo, pela equipe do, do Mário Silva e, e com uh, linguistas na, na, no projeto, onde eu participei também, e espe especificamente a linguista Paula Carvalho. Ela desenvolveu um dicionário uh, para o português, onde as palavras têm pesos uh, que podem ser utilizados depois para alimentar a, essa esse sistema de análise de sentimento. Ou seja, foi desenvolvido aqui em Lisboa, é, para o português especificamente, e a gente a, a, colocou isso em cima do, do projeto para dar um, para dar um, um plus. Muito obrigada. As questões. Eu posso pôr uma questão só para complementar: quando disseste que ele que estava disponível online, uh -huh. que dava para as três palavras mais relevantes de uh -huh. um texto. Portanto, pode ser qualquer texto. Qualquer texto, qualquer língua, ok? O sistema é independente, maioritariamente independente da língua, que é uma das grandes vantagens comparativamente àqueles que existem no mundo. Okay? Nós baseamos em estatística, em, em, em medidas estatísticas que, que desenvolvemos, e, e isso permite que ele não fique acoplado à língua. Sob o ponto de vista dos bibliotecários, eu acho que é efetivamente bastante bastante útil, porque vocês podem chegar além e colocar um texto qualquer, e automaticamente o texto ficar classificado sobre quais são as palavras mais, mais relevantes.